Você sabia que há uma Mestra dentro de você? Ela é a sua inteligência interior, e que às vezes se manifesta através da sua intuição, e que quando bem escutada, ela se revela possuir uma imensa sabedoria. Ela está com você a todo instante, mesmo que você não possa senti-la. É importante que você aprenda a mergulhar dentro de si, a pedir orientação, a solicitar uma verdade, a requerer um auxílio, uma instrução para algo que você precise. Quando buscamos tudo isso da nossa inteligência interior, todo o nosso ser começa a se mobilizar para atender a essa demanda. Porém, precisamos aprender a compreender a sua linguagem, pois nem sempre o nosso pedido é atendido como desejamos. Às vezes, o que é importante e necessário para nós é bem diferente do que esperamos ou queremos. Pense bem, eu estou com você.